A cidade de Piuí ficou movimentada aí com esses boletins de ocorrência, com muitos acidentes acontecendo. E outro aconteceu já na MG 050, ali no Trevo, de acesso ao bairro Capoeiras, aqui na nossa cidade. O corpo de bombeiros ele foi acionado para dar suporte a um motociclista que ficou ferido após um acidente na rodovia próximo aí ao Trevo. O motorista de um carro ele entrou na contramão e o motociclista não conseguiu evitar a batida. Vamos acompanhar a reportagem. Estou aqui com o Sargento Anderson, do Corpo de Bombeiros. Sargento Anderson, vocês foram chamados para atender um acidente que teve aqui na MG 050, próximo à entrada da Capoeiras. Eu gostaria que o senhor nos falasse como foi a dinâmica desse acidente. Nós fomos acionados para atender uma vítima de colisão envolvendo um motociclista e um veículo. É, no local, nós deparamos com a vítima no chão, apresentando ferimentos na perna e sendo já atendido por uma equipe do SAMU. Aí a nossa equipe sinalizou o local e deu suporte ao SAMU na mobilização dessa vítima. Sim. É, Sargento Anderson, esse acidente ocorreu nessa nova obra da Benascença das Gerais. Eu gostaria que o senhor nos falasse como que foi. É, pelo que a gente constatou ali, é, o senhor que vinha num veículo Fiat Palio, ele adentrou é, na contramão da pista. A rodovia passa por um trecho de obras e ele, de forma enganosa, segundo a informação dele, ele adentrou à esquerda, onde era proibido, era a contramão. Aí o motociclista não, não teve tempo de, de frear e houve a colisão com o veículo. Sargento Anderson, muito obrigada pelas informações que o senhor nos passou. Por nada, disponha. Bem, é, Paulo, só um comentário que nós já havíamos falado aqui sobre a, essas obras da concessionária Abenacentes aqui no Trevo. Nós comentávamos, fizemos uma reportagem no Trevo do Centenário, né, que ali está faltando sinalização por parte da concessionária e também respeito pela sina a sinalização existente por parte dos condutores. Agora, o Trevo ali de acesso ao bairro Capoeiras também está carecendo de uma sinalização melhor. Exatamente. É o que foi dito aí pelo bombeiro, né? É o que foi dito porque o motorista do carro, já um idoso também, ele entrou na contramão porque ele não sabia onde entrar, como acessar ali a rodovia e acabou entrando na contramão, e, e o motociclista que, que já estava trafegando pela MG-050, ele não conseguiu desviar e acabou colidindo aí de frente com o carro. Porque quem está vindo, por exemplo, de Belo Horizonte, é, sentido ali o bairro Capoeira? É, você tem que fazer, você tem que entrar à direita e passar por baixo da trincheira para sair no bairro Capoeira. Exato. Só que esse acesso à direita, para você fazer o contorno, não está disponível ainda. Aí, então, a pessoa talvez entendeu ali que ele teria que atravessar a rodovia para entrar no bairro. Né? É. É questão de quanto mais segurança, quanto mais sinalização, quanto mais reforço ali para alertar os motoristas por parte dos responsáveis pelas essas obras, é importante. A gente tem que cobrar isso, estamos cobrando aqui de público que a concessionária olhe para esse ponto também, que esses dias eu passei lá e realmente você não tem um acesso para quem vem de Belo Horizonte e vai fazer a conversão para a esquerda passando por baixo do, da trincheira. Exatamente, né? e tem aquela questão que quando você está indo né, no, no sentido Belo Horizonte, é, Capitólio, ali a, tem uma parte ali que o ponto fica cego é. né para você fazer aquela entrada para o trevo ali, para o bairro Capoeiras. Realmente. Tem uma entrada ali, tem uma, uma parte ali que o motorista fica com aquele ponto cego e aí pode vir um carro no sentido contrário e acabar tendo essa colisão aí